Fala, fala, galerinha! E é isso, pessoal! sou o Norberto, sou mais um elefante literário, e a gente trouxe hoje livros que não atingiram as nossas expectativas. Sempre tem, né? Assim, a gente vai atrás de um livro, às vezes, com expectativa um pouco alta e não é correspondido. Isso aconteceu comigo quando eu li Marina. Acho que eu nunca falei sobre esse livro aqui, no canal, inclusive, de Carlos... E o que aconteceu? Foi tipo isso. Eu já tinha lido A Sombra do Vento dele, que é sensacional. Sério, quem não leu esse livro, leia. Já vou deixando a dica aqui. E aí eu fui, fui ler Marina, que é um livro um pouco mais simples, é mais curtinho também. Eu não lembro tanto a história, mas. Geralmente essas histórias deles se passam na Espanha e tal, tem uma coisa bem ambientada. Mas não foi um livro assim que me cativou tanto. Eu lembro que A Sombra do Vento eu demorei pra ler de início e quando eu peguei eu engoli. E aí eu fui muito na vibe. Tipo, ai, ele escreve muito bem e tal, eu vou pegar outro. Inclusive eu tenho outros de livros dele que eu ainda não li. Mas aí Marina foi um desses, que eu fui muita sede e aí. Você já pote, não? É... Não é um livro ruim, tá gente? Só pra deixar bem claro aqui Não é um livro ruim, mas ele é um pouco abaixo do que eu conheci com a primeira leitura do autor Um livro que eu também não tinha falado sobre aqui no canal, eu acho É O Pacto, de Joe Hill Esse daqui foi inclusive adaptado pra um filme, né? Com Daniel Radcliffe Tipo assim... Eu li e, sabe? Legal, pronto, acabou-se. Eu queria uma Passou. coisa mais legal. Eu li A Estrada da Noite, do mesmo autor, inclusive. E foi um livro legal, que é um livro que tem um, tipo, um fantasma, de um cara do rock lá, não sei o quê. Aí eu fui nesse e fiquei tipo... Hum... Mais ou menos, tá? Eu queria uma coisa melhor. Tanto que o livro, as pessoas inclusive falam a mesma coisa. Eu acho que pegaram esse sentimento, sei lá, e fizeram igual no não quiseram melhorar. A adaptação geralmente tem esses problemas, né? Há um tempo a gente falou de uma, uns autores que a gente achava que merecia mais reconhecimento. Uma das autores que eu citei foi Elizabeth Haynes, que é a autora de Restos Humanos. Na verdade, vai ser a mesma historinha de Carlos Rizafon. Por quê? Eu Li no escuro. Muitas pessoas estão cansadas de saber que eu recomendo muito esse livro. E aí eu fui atrás de comprar e ler os livros, outros livros dessa mesma altura. Li Restos Humanos, que é um livro muito bom também. Nesse, nesse exemplo, eu queria ter lido o primeiro Anos, pra depois lá no escuro, porque no escuro é muito superior, não que seja ruim. Aí esse teria sido ótimo também. É, exatamente. Seria uma crescente, não uma decrescente, né? Então, é por isso que ele tá aqui, mas não é um livro ruim, não. Assim, é uma história bem interessante e vai trazer uma coisa de PNL, umas coisas meio que eu também não tinha ouvido falar. Deixa isso para é interessante de conhecer, né, de saber que isso existe. É bem curioso, mas por ter amado No Escuro, eu esperava esperar um pouquinho mais desse aqui também. O livro que eu tenho para falar aqui, minha a gente já Falou aqui no canal, inclusive Sim. a gente criou um projeto Sobre ele, só que o projeto Sim. infelizmente Não foi pra frente, né, Para as pessoas que se perguntam Até hoje <risos> o que aconteceu Ele simplesmente não foi pra frente, que é do livro S, de J.J. Abrams E Doug Dorst, na verdade não né, é escrito Sobre o pseudônimo de um autor misterioso Chamado V.M. Straka. esse livro Aqui, que é cheio de, de Papéis, de notas e Arquivos, Saudades. e dentro dele Tem coisas escritas, só que o problema é que São muitas histórias, dentro de uma Muitas não, né? são duas, né, duas histórias dentro de uma só e você fica meio confuso, porque o livro também não anda muito depressa, é uma coisa meio, né, e a pessoa fica querendo saber as coisas, só que tem que ir atrás e dar algo por isso. Não foi, né? Não foi dessa vez. É um livro que tem tudo pra ser ótimo, né? Acho que o problema é desse livro é a proposta dele, que ela é muito grandiosa, para ela acaba é. e apresenta, e aí a pessoa acaba se frustrando. Acaba não sendo prático, Eu acho não achei prático, é. né, fazer essa, essa leitura dessas é. duas vertentes aí. Se você tem um livro que você foi ler e se frustrou porque esperava uma coisa muito maior, deixa aqui nos comentários pra gente saber que livro é esse, saber se a gente já leu pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todos os seus amigos, pra, né, se eles quiserem ler esse livro, sei lá, talvez ficarem um pouco atentos com relação a isso. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais e ficar ligado em tudo que tá rolando aqui pelo canal. Valeu! Valeu! Porque eu, eu lembro que eu li A Estrada da Noite, mas não é Rio. É um rapaz que eu não lembro o nome agora, não vou dizer. Ou não vou lembrar. o mesmo autor. <risos> eu aqui do mesmo autor escrito.